Obrigado por ter dado play. Eu me chamo Guilherme Bujar e esse é o Leitura Compartilhada. Hoje, um tema muito pessoal, muito importante para mim. Eu gostaria que você ficasse até o fim para entender o porquê o tema da Leitura Compartilhada de hoje toca muito o meu coração. Muito obrigado por ter dado play. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu o canal, curta. Este é um, esta é uma oferta que você faz para o produtor de conteúdo como eu. Como qualquer outro produtor de conteúdo. É uma forma de você estimular para que a pessoa continue produzindo bons conteúdos. Se o conteúdo não foi bom para você, você pode dar um dislike. Falar assim, ó oh, gente, não vem aqui não porque esse negócio não funciona. É interessante também deixar o seu comentário, a sua sugestão de pauta. De repente você quer ouvir alguma coisa e eu tenho outros vídeos aqui que podem te ajudar. eu gravo também o Fala Pastor, que é um momento em que eu respondo perguntas que são feitas nas minhas mídias sociais. Ficou muito tiozão esse mídias sociais, mas fazer o quê? Sou tiozão. Hoje, dia 10 de setembro, completo 49 anos e esse é um dos primeiros. <risos> e esse é um dos primeiros motivos porque esse vídeo é especial. Vamos à leitura de hoje? O leitura compartilhada de hoje, o tema. É a vida secreta do pastor. 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 11, aliás, a partir do versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 16, vamos ler até o verso 33, o nosso leitura compartilhada de hoje. O leitura compartilhada é a leitura que nós fazemos do texto bíblico do Novo Testamento nesta segunda temporada. A primeira temporada, nós lemos o livro de 1 de Pedro. A segunda temporada, estamos um pouco mais ousados. Estamos lendo todo o Novo Testamento. Há, outras tempor... Há outros episódios gravados na, nossa... gravados na nossa playlist. Vai lá e dá uma olhada e uma conferida. O livro de Romanos está... Oh, estamos preparando algo muito especial para o livro de Gálatas. Volta a dizer, diz o apóstolo Paulo, não pensem que sou insensato... Mas se eu fizerem, aceite-me como insensato, diz o apóstolo Paulo, para que eu também me orgulhe um pouco, pelo menos me orgulhe de ser insensato. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria. Uma vez que os outros se orgulham de suas realizações humanas, vou fazer o mesmo. Afinal, se vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos, vamos lá. Aceitem que os outros, vocês aceitam que os outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. E é vergonho me de dizer que fomos fracos demais para fazer a mesma coisa. Em qualquer coisa que eles se atrevam a se orgulhar, mais uma vez, falo como insensato. Eu também me atrevo. Eles são hebreus? Bom, também sou. Eles são israelitas? Bom, eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas... Também sou, e acho que tenho servido mais do que eles. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo aqui em várias ocasiões... Enfrentei a morte cinco vezes, recebi os líderes judeus em 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, fui apedrejado uma vez, três vezes sofri naufrágio, certa causinha passei uma noite e um dia no mar, a deriva, realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei é, perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens, que se diziam irmãos, mas não era. Tenho trabalhado barduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir, passei fome e senti sede. Muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, além disso tudo, sobre mim pesava diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas pôs guardas a portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive que ser baixado no cesto grande de uma janela no muro da cidade. Essa é a leitura compartilhada, se você chegou até aqui, muito obrigado. Hoje um dia muito especial porque a vida secreta de um pastor é... não é glamurosa. A vida secreta de um pastor é muito mais... É mais cheia de dores e de renúncias do que você possa imaginar. Talvez, o, no ideário popular, né, no imaginário popular, o pastor seja aquela pessoa que é rica, a pessoa que tem dinheiro da igreja, certo? É verdade que alguns poucos se apropriam disso. E alguns poucos entram no ministério com esta perspectiva de ficar rico, ou de ter uma vida mais tranquila, com menos calos nas mãos, porque acham que o trabalho pastoral... É um trabalho suave, é um, tra um trabalho meigo, é um trabalho que dá para se tirar um bom dinheiro sem fazer muito esforço. Há aqueles que acham que o ministério pastoral não é um ministério de renúncia, mas de acúmulo, tá certo? Que existem pastores que se tornaram fazendeiros, pastores que compraram muito boi, pastores que compraram muitas terras, pastores que compraram muitos prédios e muitas casas com o dinheiro da oferta dos irmãos. São mercenários. Não digo que não exista no, no ministério pastoral gente desse naipe. Existe e em todas as denominações e em todos os espectros teológicos. Há pastores que usurpam no dinheiro dos irmãos, desde irmãos muito tradicionais e conservadores até os, até os neopentecostais é, treslocados. Todos eles existem em todos os lugares, em todas as expressões, existem pastores que põem a mão no dinheiro da igreja. Tem tem pastor ladrão? Tem. Tem pastor que é ladra? Tem. Tem profeta, profetiza, gente que utiliza o dom que Deus deu para a igreja para arrecadar fundos para si mesmo? Tem. Tem gente que se beneficia do recurso da, dos dons que o Espírito deu, como cantores, cantoras, para poder enriquecer e chegar à fama de um artista gospel? Tem. Tem gente que destrói a vida dos outros para poder é, pegar 5, 15 a 20 minutos num, num, num congresso famoso é, para poder alavancar a sua carreira é, como preletor itinerante ou como cantor ou cantora? Tem. Tem. Não, a gente não coloca a sujeira debaixo do tapete. Tem pastores ruins? Tem. Tem pastores que abusam fisicamente e emocionalmente de seus membros tem tem pastores que abusam economicamente tem paulo disse e muitos desses que fazem esse tipo de coisa recebem muito mais respeito do que outros que não fazem mas também há pastores que se dedicam 14 15 16 horas do seu dia para cuidar do rebanho de jesus cristo homens e mulheres que levantam muito cedo, desde madrugada, para poder acolher o adicto de drogas, para acolher o morador de rua, para acolher o andarilho. Há pastores que colocam o recurso que recebem, às vezes de uma aposentadoria, recursos que recebem às vezes de uma herança que receberam da família, ou recursos que provinieram de ofertas para o sustento da sua própria casa e dividem, dividem com outras pessoas Há pastores que se recusaram a serem ricos porque entenderam que o Ministério Pastoral e a riqueza são duas coisas que não podem combinar Há pastores que se recusam a sentar na mesa do governador, do prefeito se recusam a sentar na mesa do presidente da república ou qualquer um que seja, principalmente esse que está agora no poder, porque entendem que se sentarem não terão voz profética para denunciar o que é errado. Há pastores que sofrem, sofrem de maneira muito ampla, pública, porque se expressam contra a injustiça, mas há pastores que, pastoras que sofrem, no interno de suas congregações, no anonimato. E é sobre esses que eu queria falar agora. Pastores e pastoras que sofrem no anonimato. São apedrejados pelos próprios membros da igreja. Gente que luta contra famílias que se consideram donas do local. E isso em todos os espectros da igreja. Desde a igreja mais tradicional, com seus presbitérios, seus concílios, etc e tal, e seus conselhos, etc e tal, até as igrejas neopentecostais, todos os pastores e pastoras lutam contra a possessão da igreja por famílias, grupos ou pessoas. Pastores que são jantados na roda das famílias. Pastores que são chamados de demônios. Eu já fui chamado de demônio. Pastores que enfrentam dias difíceis, e eu confesso para você. Tem dias em que você deseja ter feito outra coisa. Por que, que eu estou fazendo isso aqui? Muitas vezes somos confundidos como gente preguiçosa. Gente preguiçosa. Quantas vezes eu ouvi, quando o telefone tocava, alguém dizendo... Já acordei, pastor, 10 horas da manhã. Eu vi isso muitas vezes, muitas vezes, sendo que para dar conta do dia e das tarefas tanto de casa como as tarefas da congregação, como as tarefas da, da, da vida docente, porque sou professor também, tinha que levantar às 5 da manhã e dormir às 1h30 uma, uma da manhã, muitas vezes. Talvez por a gente trabalhar no gabinete ou porque tem uma agenda mais flexível de poder, por exemplo, parar no meio da tarde para acudir uma pessoa que está doente no hospital. Talvez porque a gente tem uma agenda flexível para poder ouvir o sofrimento de uma pessoa é, por ir pelo telefone durante uma, duas horas, a dor dessa pessoa. Talvez porque a gente tem uma agenda flexível em que a pessoa liga para a gente e diz pastor, venha me socorrer por favor porque o meu pneu furou e eu tô sem step. talvez porque a gente tem uma agenda flexível, porque a gente pode levantar de madrugada e passar a noite toda é, esperando que o carro da funerária venha para recolher a irmã que faleceu em casa, talvez porque a gente tem essa agenda flexível, porque no outro dia a gente pode tirar um sono para poder descansar a uma hora da tarde, a gente seja chamado de gente preguiçosa. Eu, eu entendo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas entendo profundamente. Entendo a crise do ministério pastoral quando você se sente um inútil. Você se sente um inútil porque parece que tudo que você está fazendo é muito pouco. Eu entendo. Eu entendo o esforço. Entendo a violência que muitos pastores e pastoras sofrem em suas congregações quando lhes é tirado o direito, por exemplo, de ter é, um soldo, uma remuneração, de uma ajuda de custo honesta, correta, integral. Quantas e quantas vezes eu, como pastor e também outros pastores, não tiveram que ir pagando as contas picadinho porque entrava R$ 100,00. Hoje a igreja falou, oh, pastor, vamos fazer um compromisso com o irmão, de devolver ao irmão uma oferta de um salário mínimo, tudo bem, tá de acordo. E aí esse um salário mínimo, ele vive como sushi durante o mês, né? Um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, de pequenos vales, de forma que ele nunca pode programar a compra de uma coisa, ele não pode é, nem sequer ter um cartão de crédito, porque ele não sabe se receberá integralmente naquele mês, porque é, naquele mês... É, a igreja achou por bem é, não repassar o valor para ele, mas trocar a pia. E o pastor muitas vezes troca a, su, seu, a sua remuneração para trocar uma privada estragada, para trocar uma cerâmica que quebrou, ou muitas vezes é maldade do tesoureiro mesmo. É. É maldade do tesoureiro. Fica retendo porque acha que o pastor é preguiçoso. A vida secreta do pastor é muito complicada. Porque muitas vezes a vida secreta do pastor, ele está chorando sozinho no travesseiro, açoitado. Às vezes ele chora porque uma de suas filhas pediu para fazer uma tatuagem de renda na praia. Mas porque existem os filhos do demônio frequentando a congregação, e os filhos do demônio eles botam um ovo de codorna e gritam como se estivessem colocando um ovo de avestruz, eles vão perseguir o filho e a filha, porque eles são covardes. Eles não perseguem um pastor. Eles não falam na cara. Eles levantam durante o culto, vão até a porta, chamam um ou outro pelo SMS ou, ou WhatsApp. Aí você vê um levantando, você vê outro levantando e estão fazendo reunião na classe de escola bíblica dominical, conspirando contra o ministério pastoral. Colegas de ministério. Porque não entendendo o que você está fazendo, ou por, por serem maldosos, se reúnem em grupo, para poder fazer um abaixo-assinado. Não queremos mais esse pastor, na nossa ordem dos pastores, a vida secreta do pastor é cheia disso. Cheia de lágrimas no banheiro, cheia de desespero às vezes. Quantos colegas e quantas colegas não estão nesse exato momento lidando com a síndrome do pânico, fazendo um tratamento com um terapeuta não cristão, porque temem que o terapeuta cristão seja um dos filhos do demônio, e levem os seus casos para os outros pastores, expondo suas intimidades. Porque sim, há psicólogos e psicólogas cristãs que servem ao diabo. Porque, porque são capazes de denunciar aquilo que é dito no divã, no púlpito. O pastor tem... Na vida secreta do pastor, ele tem que buscar e tatear com muito cuidado o que ele fala e para quem ele fala porque aquilo com certeza será usado contra ele. A fraqueza espiritual, que agora que eu estou vendo que tem um cabo de vassoura aqui, não é para dar em ninguém não, viu? O cabo de vassoura é só para ajudar a fechar a porta. A vida espiritual do pastor muitas vezes é, é, ela é, ela é prejudicada. Quantos colegas que eu pude atender aqui, que... Relatam a dor de terem as suas vidas espirituais massacradas pela igreja. Não ter mais vontade de servir a Deus. Já colecionei amigos que cometeram suicídio, apostataram da fé e outros até mesmo se tornaram ateus. Não é fácil o ministério pastoral, irmãos. Não, não diga. Que você... Não, não fala aquilo que você não sabe. Às vezes eu vejo pastores denunciando pastores, expondo suas fraquezas e seus pecados na internet. Numa... numa guerra como se fosse finéias. Vou purificar a casa do Senhor. Tem muita gente doente cuidando de gente doente. Isso é um perigo. Uma hora bomba história. Uma hora bomba história. É isso. Hoje completo 49 anos. Sou pastor em tempo integral desde o ano de 2007. Pastor em tempo integral desde 2007. E de tempo parcial desde o ano de 2003. Comecei o ministério pastoral já já avançado já. Não comecei na minha juventude. Exerci o ministério pastoral mas de uma forma leiga, liderando jovens, cuidando de pessoas e aconselhando mais. Nesses últimos tantos anos no ministério pastoral, eu tive bons exemplos de gente que me ajudou bastante. Posso elencar aqui o pastor Oscar Bonifácio, que desde o meu segundo ano do seminário é o meu mentor, meu amigo. Quantas e quantas vezes, durante meses, chorei com ele as minhas dores. Pastor Luiz Aurélio povo abezerra <risos> príncipe de Dianópolis, o rei do Tocantins, é, que é o pastor da igreja, onde eu sou membro hoje, um colega de seminário, meu, meu contemporâneo no seminário, um amigo, a quem eu rendo contas e presto contas. Ao pastor Flávio, que também é companheiro Sou um péssimo amigo, por isso a gente se fala muito pouco Mas sei que todas as vezes que eu precisei de conselho a gente abriu o coração E ele sempre trouxe palavras boas Pastor Ariovaldo Ramos, um amigo que o senhor me deu nessa última década Ao pastor Luiz, é, Luiz Paulo, pastor aqui da igreja Que tem me ensinado a ser pastor de igreja são homens, e a pastora Claudilene faleceu um ano passado por Covid, uma missionária, sempre muito sorridente, me mostrou a simplicidade do evangelho, como a coisa deve acontecer de forma simples, e mostrou que a vida não isenta, né? essa trajetória aqui no Ministério Pastoral não está isenta, por exemplo, de uma separação, de filhos e filhas que estão fora do serviço do Senhor. É isso. Acho que falei demais. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pelo tempo que o Senhor esteve comigo, que o Senhor está comigo. Obrigado porque em todas essas dores e essas delícias do Ministério Pastoral, o Senhor sempre esteve presente. Algumas vezes a gente não notou outras tantas, se não fosse o Senhor, a gente não teria atravessado. Peço perdão pelas pessoas com quem eu tive contato e que de alguma forma eu as feri. Peço perdão ao Senhor por isso e peço ao Senhor que me ajude a não cometer esses erros outra vez. As pessoas que me feriram, Senhor, eu espero que elas tenham se arrependido e espero que o Senhor as discipline. Porque o Senhor disciplina as pessoas que o Senhor ama para que elas possam ser corrigidas, e que elas não possam ferir outros pastores. Aos pastores que estão feridos e as pastoras que estão feridas no campo, eu peço o consolo do Espírito Santo sobre suas vidas. Aos pastores que desistiram do ministério pastoral porque estavam ficando loucos ou foram tão vitimados pela igreja que não conseguem mais ficar de pé, sorrir ou ter alegria no coração. Estão desfrutando de um período de depressão, porque um presente que a igreja deu para eles, uma longa jornada na depressão, que o Senhor tenha misericórdia desse povo, que não tem misericórdia do pastor, que o cobra, que o exige, que o coloca sempre sobre a parede. Há tantas pessoas pressionadas agora no ministério pastoral, Senhor, cobradas como se fossem empregados, tratados como se fossem capachos. As pessoas não conseguem compreender a humildade, com um o serviço, um serviço à igreja e tratam o um pastor como capacho. Também peço, Senhor, misericórdia, justiça e juízo sobre os pastores e pastoras que são tiranos e tiranas das suas igrejas, cínicos e cínicas, que controlam a igreja como se fossem seus próprios negócios, porque eles fazem muito mal a eles. Em especial, peço agora, Senhor, ao pastor Paulo Silas, me venha a memória agora o pastor tão querido, um homem tão cheio da Tua presença e do Teu Espírito, que, que perdeu, nesse ano de 2021, com menos de um mês, Senhor, perdeu seu filho, seu filho caçula para o Covid, e sua esposa no acidente doméstico. Agradeço ao Senhor pela vida do pastor José Marques e pela vida do pastor Lindomar Silva. Obrigado porque esses dois homens me deram duas coisas muito preciosas, me deram a possibilidade de ter o contato com a literatura cristã de boa qualidade e ao mundo, Senhor do carisma, ao mundo, Senhor, eu... ao mundo de profundidade no Espírito Santo que eu não conhecia. Muito obrigado por isso. Ao já falecido pastor Cícero, que foi nos poucos encontros que tivemos foram encontros extremamente sobrenaturais. Eu pude ver por detrás essa cortina que separa esses dois mundos, o um mundo visível e o invisível, pela vida desse irmão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos pastores, Senhor, que o Senhor levantou no Brasil e tem levantado, pelos jovens que me buscam, pedindo conselho sobre o ministério pastoral, se devem ou não ir. Oh Deus, obrigado. Porque a gente pensa que a gente é o último da linha. Aí o Senhor vem e nos surpreende dizendo, não, eu estou levantando mais gente. Gente dessa geração e que vai ficar enquanto vocês forem embora. Portanto, ensine os no caminho da verdade. E a gente tem se esforçado nisso. Muito obrigado, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Esse foi o Leitura Compartilhada. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E se você foi edificado, por favor, deixe aí o seu like. Outra coisa que eu quero pedir para você, se for possível, é que deixe no comentário uma mensagem de apoio aos pastores que passarão por aqui. Muitos pastores assistem este canal. Alguns é, assistem <risos> e não dizem, e não se manifestam. De repente, eles são dessas pessoas que precisam do seu consolo. Deus te abençoe, muito obrigado. A gente se vê amanhã, se o Senhor nos permitir. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor te abençoe. Tchau.